Olá, quem vos fala é o João Biscay, editor de ensaios do 74, e aqui vos faço o resumo da edição desta sexta-feira. A jornalista Ana Patrícia Silva esteve na manifestação que aconteceu em Lisboa, no Rossio em memória da jornalista palestina Shirin Abu Akler, assassinada na semana passada pelo exército israelita e falou com as representantes da comunidade palestiniana em Portugal. Isabel Lindin explica-nos como a invasão da Ucrânia mudou a geoestratégia da energia, Lançando a crise climática para segundo plano enquanto se regateia mundialmente pelo gás liquefeito. Nos ensaios, Andréia Louro, Daniel Santos e Gil Gonçalves perguntam -se, se o futebol terá que ser necessariamente visto como um fenómeno eh, fascisante, passando a limpa história das ligações do Esporto Rei à política e ao associativismo livre. Daniel Cardoso recorda o caso dos dois estudantes de Famalicão que chumbaram por faltas à disciplina de cidadania e desenvolvimento para nos falar sobre a figura social da criança como um ser objetificado, incapaz, incompleto e não verdadeiramente cidadão. Nuno Amaral, jornalista da Antena 1, relata a sua estadia na Venezuela em janeiro de 2019 e os métodos pouco ortodoxos que foi obrigado a aplicar para cobrir os tumultos e a crise humanitária na fronteira com a Colômbia e o Brasil. A crónica desta semana sai da mão de Teresa Coutinho. Boas leituras, bom fim de semana, sigam-nos nas redes e obrigado. Até já.